Você já decidiu que quer aprender a costurar mas não sabe o que que compra para começar aí com esse novo hobby. Você entra no armarinho, fica louca lá dentro, fica na dúvida se leva, se não leva, se aquilo é realmente necessário, se você vai gastar dinheiro à toa. Então faz o seguinte, continua nesse vídeo, que eu vou te passar uma lista completinha de tudo que você realmente precisa, mas ao mesmo tempo é uma lista simples, enxuta. Já pega o papel e a caneta para anotar tudo certinho. E eu dividi essa lista em quatro categorias. Primeira categoria, maquinário. Tudo que você vai precisar relacionado à costura, quando o assunto... São máquinas. Segunda categoria, itens de costura. Terceira categoria, itens de modelagem. E por mais que você não tenha pretensão de estudar modelagem agora, você está focando em aprender a costurar, é interessante você ter algumas ferramentas de modelagem aí à mão, porque elas também te auxiliam na costura. E a quarta e última categoria é matéria-prima. O que varia ali de cada projeto. Dependendo do projeto, você vai precisar alterar essa matéria-prima. Entendeu? Então vamos lá. Primeira categoria, maquinário, começamos pela máquina de costura, justamente. E só esse assunto aí já rende pano pra manga, que é um ditado né? muito costurístico. E para escolher a máquina perfeita, o que que eu vou te indicar? Uma playlist que tem aqui no canal. A gente alimenta essa playlist sempre com vídeos novos, mostrando, né, pontos de vistas diferentes para que você escolha a sua máquina perfeita. Porque dependendo, né, do seu objetivo, você precisa de uma máquina melhor para quem é iniciante, uma máquina melhor para quem quer costurar malha, uma máquina melhor para quem quer costurar tecidos grossos. Então, assim, é um assunto tão amplo que não dá nem para resumir em um único vídeo. Você precisa da playlist inteira, então assista é, os vídeos dessa playlist, eu vou colocar no card aqui em cima, escolha a sua máquina, você vai precisar de uma máquina de costura. Segunda coisa que você vai precisar, um ferro de passar. Sim, é imprescindível, a costura fica bem feita assentada quando entre as etapas da costura você utiliza o ferro. Quem costura sem ferro está costurando errado, tá? Porque o ferro de passar ele é assim a mão na roda da costureira. Tem que ter um ferro de passar. Se você é iniciante, o que, é que eu te recomendo? Vai no simples costura. É, costura não. Compra. Compra um ferro de passar que seja seco, tá? Ferro seco, simplesinho. E aí depois você, com o tempo, vai entendendo qual é o melhor ferro para você. Se é um ferro a vapor, tem vários tipos de ferro no mercado. Mas se você compra um ferro seco, você já tá na vantagem. Antes da gente partir a próxima categoria, tá gostando desse vídeo? Então já se inscreva no canal, vai que é a primeira vez que tu me vê aqui na internet, tá me conhecendo agora, já se inscreve e também deixa o seu like se você tá gostando do conteúdo. Se não tá gostando, deixa o seu dislike também, minha filha, expresse aí a sua vontade no seu like ou no seu dislike, beleza? Agora, segunda categoria, itens de costura. Por onde você começa? Pela tesoura de tecido. Tem que comprar uma tesoura específica para corte de tecido. Não serve uma tesoura de papel, por mais maravilhosa que ela seja, tem que ser tesoura de tecido. Por quê? A tesoura de tecido ela tem uma anatomia específica para que você consiga encaixar ela assim, ó, em cima da mesa e fazer o corte do tecido sem movimentar. Ele demais. O que é imprescindível quando você quer cortar tecido fino, tá? Então invista numa boa tesoura. Não precisa ser a mais cara do mundo. Você vai ter que amolar, né? Afiar a tesoura várias vezes. Mas compre uma tesoura prestando atenção na anatomia da tesoura. Outra coisa que você vai precisar. Alfinetes. Há quem diga que não precisa alfinetar roupa. Você junta uma ponta com a outra e costura. Se você está fazendo uma costura industrial, uma costura que não é tão caprichosa, realmente, você não vai perder tempo colocando alfinete. Mas, se você está fazendo uma costura bem feita, uma peça que vai ser durável, com um acabamento bonito de avesso, né? O alfinete é o que vai te auxiliar. Então, compre alfinete, sim. Outra coisa que você vai precisar, desmanchador. Por quê? Porque se a costura ficou feia, você vai ter que desmanchar para fazer de novo. Não adianta ter preguiça, tá? Uma costura que saiu errada, uma costura que não ficou é, certinha no pês-ponto, tenha um desmanchador. Que é o famoso abridor de casa. Sabe abridor de casa de botão? A gente também usa para desmanchar alguma costura ali que não ficou correta e a gente tem que fazer de novo. Então, tenha um desmanchador, tenha dois, tenha três, tenha dezoito, 18 espalho todos pela casa. Porque você vai usar muito, né? É o melhor amigo da costureira é o desmanchador. Outra coisa que você vai precisar é o marcador de tecido tá? Pra você marcar um detalhe de pique onde você tem que fazer uma prega talvez uma pence, enfim tenha um marcador de tecido, agora eu vou falar uma coisa, que eu não sei se todo mundo vai concordar, talvez eu arrume um problema uma polêmica na internet, mas por favor pelo amor de Deus, compra um marcador de tecido profissional específico pra ser usado em tecido, pode ser baratinho, pode ser o mais simples que você encontrar mas não fica de gambiarra não, tem gente que usa é, caneta bique em cima do tecido, mas que pobreza, pelo amor de Deus. Deus, tem a marcador de tecido baratinho, tá? Que depois facilita a lavagem na hora de você é, cuidar daquela peça, tem marcador de tecido que é caneta fantasminha, sai com água, tem aquele que sai com o calor do ferro, tem marcador de tecido, aquele de alfaiate, tem um que é um pozinho, qualquer um que você encontrar aí numa loja e que seja acessível, em vista. não fica de gambiarra não, que isso é... Isso é muita mesquinharia, entende? Você já entra no mundo da costura com essa escassez, assim, empobrecimento, aí depois não vai pra frente. Se você é daquelas que costura, né, pra como um meio de ganhar dinheiro, você tem um ateliê, sei lá, um ateliê de concertos, acaba que tamanha escassez impede até do seu cliente valorizar o seu trabalho. Você não sabe por que o seu cliente quer pagar dois reais pra você trocar um zíper. Mas é por isso, tudo é cheio de gambiarra, tudo, entendeu? Gasta um dinheirinho. Invista na sua profissão, pelo amor de Deus. Compre um marcador de tecido profissional, tá? Outra coisa que você vai precisar também é agulha, tá? Seja agulha de máquina, compre vários tipos de agulha. Também vai ter que pesquisar para entender qual tipo específico para cada tecido. Estude sobre isso e tenha também agulha de mão, que a gente usa muito para fazer alinhavos, enfim. A gente usa demais a agulha de mão. Então tenha esses dois tipos de agulha. E essas são, digamos assim... É os itens de costura. E essas são os itens de costura, foi o que eu falei. E esses são então os itens de costura. E falando em costura, se você aí do outro lado tá, né, entrando nesse mundo da costura agora, que tal se você já começasse assim ó, com o pé direito, aprendendo costura do jeito certo? Pois então, eu preparei um vídeo onde eu explico a diferença do que é uma costura bem feita e o que é uma costura mal feita, o que é uma costura industrial, uma costura que tem um monte de vícios ou então que pula etapas, né, que são necessárias para a qualidade da confecção daquela peça. Se você quer entender tudo isso o que são os três P's é, da costura bem feita, o que é o quarteto fantástico, que são peças específicas para você aprender a costurar e já começar com o um pé direito nesse mundão da costura. Eu vou colocar o link aqui embaixo. Clica e assista esse vídeo. Veja se você se identifica com tudo que eu falo lá. Agora, a terceira categoria, itens de modelagem. O que, é que eu recomendo que você tenha? Fita métrica. É primordial, lembra que eu falei? Que você ia precisar de alguns itens de modelagem e que te iam, iam te auxiliar na costura? Pois então, fita métrica você tem que ter outra coisa esquadro tá que é um tipo de régua específica que a gente usa muito em modelagem para fazer o alinhamento perfeito tem que ter um esquadro a princípio se você só puder comprar uma régua por exemplo compre essa essa é a que você mais vai usar tudo que você tiver que fazer de curva por exemplo você consegue adaptar desenhar na mão mesmo faz a mão livre. Mas, caso você queira né, investir, compra logo o kit de réguas completo, também é possível, tá? A régua de curva francesa, a curva de alfaiate, mas de princípio, de princípio mesmo, o esquadro não pode faltar. E o terceiro item de modelagem que eu recomendo que você tenha também é uma tesoura de papel. Porque a tesoura de tecido, não sei se você sabe, você não pode usar para cortar mais nada, é só tecido mesmo. Senão ela perde o fio muito fácil, ela começa a mastigar o tecido. E na hora que você mais precisa cortar um tecido bom, um tecido importante, a sua tesoura já foi para o brejo, tá? Então você não corta nada com a tesoura de tecido. Se você quer cortar papel, quer cortar o molde, né? Você tem que ter uma tesoura de papel para usar ali nos seus itens de modelagem. E agora a quarta e última categoria é a matéria-prima, que vai variar de acordo com cada projeto que você decidir fazer. Por exemplo, eu quero fazer um biquíni. Você vai precisar de lycra, né? alguma malha específica de moda praia. Mas se você quisesse fazer um blazer, você não ia precisar comprar lycra, você ia precisar comprar um tecido para blazer, entendeu? Então isso vai variar de acordo com o projeto. Tá? Então, tecido. Qual tecido você precisa para o tipo de roupa que você quer fazer? Você vai ter que comprar isso agora. Junto com aquele projeto tem também os aviamentos. A roupa que você quer fazer leva botão? Tem zíper? Né? Precisa de uma argola, alguma coisa diferenciada? O que você precisar comprar, você coloca ali numa lista e vai comprar a sua matéria-prima no que se refere a aviamentos. E a terceira coisa que você vai ter que comprar ali né, na categoria matéria-prima é linha. Linha de acordo com a cor do teu tecido, linha de 100% poliéster, que é o que a gente usa na maioria, linha de pesponto ponto caso você queira fazer um projeto em jeans, entende? Então são essas três, esses três itens que você vai precisar comprar na categoria de matéria-prima. Tecido, aviamentos, e linha de acordo com o seu projeto. E é isso, é uma lista, como eu falei, enxuta, né, maquinário, itens de costura, itens de modelagem e o, o itens de matéria-prima de acordo com cada projeto. Me diga aqui nos comentários o que você achou dessa lista, se você já tem tudo isso, se ela te ajudou, né, no caso de você estar começando. E não se esqueça da minha recomendação lá de assistir o vídeo onde eu explico o que é o Costura Bem Feita. O link tá aqui na descrição. E a gente se encontra no próximo vídeo.